Senado aprova internação involuntária de dependentes químicos. Tempo muda em todo o Sudeste. Chuva causa deslizamento de terra no Rio de Janeiro. Aplicativos de entrega se espalham pelo país e já são alternativa de trabalho para 400 mil pessoas. A Escultura bate recorde mundial ao ser vendida por mais de 300 milhões de reais. Tudo isso agora aqui no Fala Brasil. Olá. Um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo, um ótimo dia. O Fala Brasil de hoje começa mostrando que o sufocamento é a principal causa de mortes de crianças de até um ano de idade. E normalmente acontece durante a amamentação dos bebês. No caso mais recente em São Paulo, policiais militares salvaram uma menina de dois anos que não conseguia respirar.